Olá pessoal, bem-vindos à unidade 4, que vai falar sobre o poder judiciário. Bom, eu coloquei para vocês aqui é, o que se entende né, é, pelo poder judiciário de acordo com o professor Pinho. E ele diz que compete ao poder judiciário a função jurisdicional do Estado, ou seja, de distribuição de justiça, de resolver litígios, ou seja, de aplicação da lei em casos de conflitos de interesses. Então, a base de um Estado de Direito se configura justamente no quê? Nas garantias da magistratura, visto elas serem a garantia da cidadania. Por quê? Porque são os instrumentos que conferem à instituição a necessária independência para o exercício da jurisdição, resguardando das pressões tanto do legislativo quanto do executivo. Então, a atividade jurisdicional no Estado moderno não admite mais a vingança privada, a justiça eclesiástica e a justiça dos senhores feudais como acontecia no passado. Então, um exemplo disso, né, e de vedação é justamente o linchamento. Por que, que ele é vedado? Porque cabe somente ao Estado, como Estado juiz, atuar nessa questão. Então, é monopólio da administração pública, tá? O Brasil, né, é, como regra, né, tem justamente o ingresso dos membros do Poder Judiciário de primeira instância via concurso público de provas e títulos. E esses indivíduos, uma vez aprovados como magistrado, eles passam a possuir algumas garantias. Então, uma dessas garantias é a chamada vitaliciedade, ou seja, é uma característica definidora né, dessa vitaliciedade, é de que o servidor ele fica investido em caráter perpétuo do carro, então, diante dessa prerrogativa, o juiz ele não pode perder o cargo, salvo por sentença judicial. E os juízes dos tribunais superiores, mesmo os advogados e membros do Ministério Público que tenham ingressado nesses tribunais pelo chamado quinto constitucional, eles também passam a adquirir essa vitaliciedade no momento da posse. Uma outra garantia é a inamovibilidade. Por essa garantia, entende-se que o juiz somente poderá ser transferido ou promovido por iniciativa própria, jamais ex ofício, né, por vontade de outrem, ou, ou seja, qualquer autoridade né, que vai estipular isso, não, é o próprio magistrado, salvo em uma única exceção constitucional, que é por motivo de interesse público. Então, houve interesse público, ele pode então ser transferido, bem como pelo voto de dois cestos do órgão competente. E uma outra garantia é a da irredutibilidade de subsídio. Então, observa-se quanto à remuneração, justamente o que dispõe a própria Constituição Federal. E no que tange aos impedimentos né, da magistratura, esses impedimentos eles também existem justamente com o objetivo de garantir a imparcialidade do juiz. Então, ele tem garantias de uma parte, da outra parte ele também possui alguns impedimentos. Com relação também à questão é, do poder né, judiciário, existem alguns princípios basilares que devem ser observados. O primeiro deles é o da inafastabilidade do controle jurisdicional, que é trazido lá do artigo 5º, inciso 35 da nossa lei maior, que estabelece que a lei ela não pode excluir da apreciação do poder executivo lesão ou ameaça a direito. Há também o princípio da inércia, né, no qual o poder judiciário ele só vai poder se manifestar quando provocado. Então, o juiz ele não pode agir ex ofício, ele próprio é, propor uma ação diante de um caso que ele viu. Então, o judiciário ele tem que ser provocado, alguém tem que entrar com a ação, tem que propor a ação, tem que se socorrer ao judiciário. Então, essa é, inclusive, uma forma de garantir o quê? Essa imparciabilidade do magistrado. Há também o, o princípio do devido processo legal em que existe a prestação jurisdicional que deve ser prestada com obediência de todas as formas legais. E é o que traz também o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal que fala que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, são princípios de suma importância que devem ser observados pelo magistrado. Aqui eu coloquei para vocês né, um pouco da estrutura do Poder Judiciário. Lá no topo está o Supremo Tribunal Federal, um pouco abaixo o Conselho Nacional de Justiça e abaixo, então, os tribunais superiores. Então, Supremo a gente só tem um, os demais são superiores. Então, a gente vai ter o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o, Tribunal, o Superior Tribunal Militar e o Superior Tribunal de Justiça. E abaixo dele, então, os tribunais regionais é, federais, tribunal de justiça, tribunal regional do trabalho e eleitoral. E abaixo deles, então, juiz do trabalho, juiz eleitoral, juiz militar, juiz federal e o juiz de direito ou também chamado né, é, juiz estadual. Mas quais são as atribuições desses tribunais e desses juízes, né? Bom, primeiramente, a gente tem que falar aqui sobre o tribunal, né, que é a nossa corte maior, que é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal ele é tido como o guardião da nossa Constituição Federal brasileira, mas ele não é uma corte constitucional típica, como existe em alguns países, como Portugal, que existe uma corte constitucional. Né? E Isso por quê? Porque os seus membros eles não têm um mandato fixo, mas ele é tido como o guardião da lei maior brasileira. E ele também exerce o controle de constitucionalidade, tendo competência para a prática de atos distintos do controle de constitucionalidade. Tem-se também né, o Conselho Nacional de Justiça, que foi criado pela Emenda Constitucional 45, de 2004, e ele funciona como um controle externo do Poder Judiciário, tendo sua composição disposta na Constituição Federal. Há também o Tribunal de Justiça, né, que é o, é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que ele é tido como guardião justamente do ordenamento jurídico federal. E de acordo com o artigo 104, né, parágrafo único, incisos, ele é composto justamente por 33 ministros, né, esses ministros do Superior Tribunal de Justiça são nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70 anos, de notável saber jurídico, reputação ilibada depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre de desembargadores dos Tribunais de Justiça são indicados numa lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal e um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e Distrital e dos Territórios, alternadamente. Há também os Tribunais Regionais Federais, que estão ali, a né, disposição a respeito deles está no artigo 106, a 110 da Constituição eh, Federal e a os juízes eh, federais, né, que justamente para eles, né, vai se aplicar ali o artigo 109 da Constituição Federal, cabendo a eles processar e julgar as causas relativas aos direitos humanos e que estão ali, né, remetidos ao parágrafo 5º do artigo 109, a, os tribunais e juízes do trabalho, assim como tribunais e juízes eleitorais e tribunais e juízes militares, que nós vamos ver né, de forma um pouquinho mais detalhada é, no módulo 4. No caso dos juízes né, e tribunais do trabalho, é uma justiça especializada em razão da matéria, na verdade, esses três são justiças especializadas em razão da matéria, e a competência dos tribunais e juízes do trabalho, né, vem justamente firmada no artigo 114 da Constituição, que vai tratar justamente de questões relativas a é, lides envolvendo né, empregado, empregador, né, é, conflitos de trabalho, tanto individual quanto coletivo. Há também, no caso dos tribunais e juízes eleitorais, né, a aplicação não apenas da Constituição Federal, mas também do Código Eleitoral, e, no que tange aos tribunais e juízes militares, a eles vai competir, então, processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, tem que ler a lei para saber o que, que são esses crimes é, militares. tá Frisando que os civis, né, desde que considerados autores de crime militar ou assemelhados, eles podem se submeter ao foro militar. Há também, né, uh, os tribunais e juízes dos estados, né, pelo texto, né, do artigo 96, in, eh, inciso 3, né, é de competência do Tribunal de Justiça julgar os crimes comuns e de, e de responsabilidade praticado pelo juiz e membros do Ministério Público dos Estados, do DF e Territórios. Então, coloquei aqui, né, os crimes de responsabilidade praticado pelo Procurador-Geral de Justiça, é julgado pelo Legislativo. Vale é, dizer aqui né, que, em regra, os parlamentares estaduais eles respondem pelos crimes comuns perante os tribunais de justiça. Normalmente, é a previsão da Constituição estadual né, de cada estado. E no caso de crimes de responsabilidade, eles são julgados pela Assembleia Legislativa. Já os prefeitos dos crimes comuns são julgados pelo Tribunal de Justiça, o TJ. E nos casos de infrações político-administrativas, ou seja, chamados crimes de responsabilidade, são julgados pela Câmara de Vereadores. E se praticar infração penal, em detrimento de bens, serviços, ou interesse da União Federal, empresas públicas né, e autarquias federais, o julgamento é feito pelo Tribunal Regional Federal. Há ainda o poder eh, judiciário no Distrito Federal, e no caso aqui, é interessante falar também, né, que ele é organizado e mantido pela União, não integrando a Justiça Federal. Então, eu coloquei aqui, né, é, para vocês alguns pontos de atenção. Um quinto do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, e dos Tribunais dos Estados e do DF, né, é composto de membros do MP, com mais de 10 anos de carreira, de advogados, de notório saber jurídico e à reputação, com mais de 10 anos e efetiva atividade profissional. E um outro ponto a se lembrar é que o Poder Judiciário no Distrito Federal, ele é organizado pela União, mas ele não integra a Justiça Federal, tá? Então, isso é muito importante, porque é uma confusão, né? Muitas vezes, a respeito dessa temática. Bom, pessoal, meu muito obrigada e até a próxima aula.